A, ele a ele nossa vai vai guia diz que vai pular então. Não, eu não. <risos> você, você vai pular. Você vai Vamos, ver. Na Vamos ver o ah, aqui É, a ah, lá, é do o do Flá Flávio, é. né? É. Olha lá, o Flávio vai pular agora. Vamos ver. Olha lá, Flávio. Pula lá. Uhul. Uhul. E aí? Show! Pronto pro salto aqui nas piscinas naturais. Na chapada. De onde é que é que pula? Daqui? Não é mais debaixo, não? Aqui é muito alto. Não tem nada ali. Não tem nada, não tem nada. Show! <risos> Saindo aqui no cachorrinho. É fundo da. Tá? Bem fundo aqui. Ai. Ah, rapaz. O show. U. A gelada. Meu Deus. Vamos lá. Feliz e puxa. É. Isso aí. Agora eu vou passar aqui. Vou botar a roupa lá. Vamos da camicleta. Fica pra próxima. Só tá vou uma vez, tá bom? Ah, <risos> Show. Tá falando. E aí pessoal, ó, ó, força ó. na peruca que vai. Aqui dá uma respiradinha, dá uma olhada pra paisagem do parque nacional, olha que coisa mais linda lá, ó. Vegetação hum. endêmica do cerrado. Os buriti lá, ó, aqueles coqueros lá são os buriti era assim, que, é caixa, que, pega, que é gostoso, hein? Pega sinal, que pega, é que pega celular Ó, celular, uhum. oh, aqui, né? lá, o pessoal já tá querendo fazer o um selfie Ali tinha é uma... era uma caixa de água que fazia a captação da água E pra, pras pessoas que faziam a trilha, ter uma travessia aqui Passava por nada, vai ficar é desativado Lá atrás do morro, vendo vocês todos aí, dá um alô aqui para camicleta Uh, camicleta aí, tô, né? tô aqui no nosso canal, vídeos em 360 Isso aí, muito lindo, hein? Gostaram? O... Uh. O atrativo aqui que nós estamos chegando, o nome é Prainha, estamos chegando aqui na Prainha, aqui a gente pega, perde um pouquinho da, da iluminação, mas chegando, mais um lugar de banho, esse circuito aqui para um dia de calor, depois de uma caminhada é, é show, tu vai e já, outro banho, Aí, tem banho para tá todos os gostos, ó Aqui tem mais sol, olha só Aqui tem mais sol, pô Olha aí, rapaz Aqui é sol vou botar a aqui do lado A gente fica mais tempo. Mais Onde tempo. é que tem água mineral? Lá. Você não... Eu vou encher minha garrafa. É a água potável das mais boas que existe. Tá é bem. verdade. Ela se encenou aqui em cima. É? É. E ali é fundo? Ali é, ali é... Ali é fundo. que Mas dá pra andar. Na base dela aqui em volta tem umas pedrinhas que dá a massagem. Oh. Dá pra você ir pela pedra aqui. Tem o tronco aqui. Em volta dela foi é a pedra. Então vai lá pra receber a massagem. Tá bom. A torta é a coloração dela é transparente Isso aí, ó Olha isso só Agora chegou a hora De ficar pronto Pro banho de novo Hora do lanchinho Batatinha. E ovo Valeu. Tá já como. Dá uma pausa muito bem Aê Vou pegar Vamos brincar na areia? Tá muita coisa perdida E agora nós vamos entrar na água Vamos lá um dia. Ah, faz favor pra mim Liga ali o aquecimento Não tem? Ah, agora tá bom, agora tá bom Agora tá bom, agora o aquecimento tá bom Uau! Uhul! Aqui é assim! Oi, a afunda, peraí Fundo, Fono, fundo, você não nada então não é bom Fundinho! Aqui é fundinho! Deixa eu ver se dá pra ir pelo ladinho, mas acho que não, hein? Ó, aqui o poço é Tem que mergulhar aí mesmo! Aba aqui, ó! Uh! Aham, uhum, tá por cima meu Tá aí. Show! Agora sim! É uma cocina aqui na fé! Olha, Olha ela! É a visão! Debaixo, aqui, talvez a gente pega uma visão melhor da cachoeira pra vocês, de 3 de Aqui, ó. Gelada, rapaz! é bem aqui é bem direto É, então. Mais uma cachoeira pra você. Aqui é onde nós vamos, aqui é onde a fonte, que diz que é a fonte de água. O pessoal pega pra beber já tá bem perto aqui da fonte. Tá mais escudo, né? Pô, a água é quentinha aqui, rapaz. Tem a água que corre lá? Olha isso Você vê? Olha só. Tá Quero dar uma impressão aqui que... Esse passeio ele é bem refrescante. Porque a gente passa em vários pontos onde dá para tomar banho. né? Acabamos de sair de um. Bota a roupa, tira a roupa, bota a roupa, tira a roupa. Entre o último e esse aqui, o melhor era trazer toda a roupa na mão. Que é o degrau, né? Olha aí, aqui do outro lado ali, ó. Nós estávamos ali. Botamos toda a roupa vir aqui. <risos> oh, tô, dando a dica aqui no canal. Não coloque mais a roupa. Oh, essa é toda a do de tá? Aqui essa parte aqui assim é bem funda, dá para pular dali. Tá Estão também aquela primeira queda dela lá. Quando tem aquela você tudo ali é uma refúgio natural, então é maravilhoso. Então a queda cai e você fica recebendo aquela massagem. Cheio de fuminha, de bolinha. E, e como a é que, que chega matando. lá? Nadando assim. Ah, tá. tá. Nadando, é. Ah. Cadê as, as boinhas? Você não vai tá nadar não? Eu sei, mas a Liliana não sabe. sabe. Ah, mas e teu marido? É? Oh, fofo. Olha, é Aí o rapaz do do pulo. Ah, se eu posso subir ali, dali, cara? Mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. As imagens do experimento. É beleza. Nossa, Olha lá, o homem diz que é beleza. Está passando Ei, lá aí. aí. aqui para filmar. Vai? Vai demorar para pular? Vamos lá. Olha lá.